ele mesmo DJ Peita Meio enjoado, nós tá tipo Dom Capone, na e meia rebaixada. Chama a atenção dos homens, hoje quer colar com nós, porque sabe que não passa fome. Graças a Deus, minha mesa tá forte e a sobremesa nem vou falar. É povinho que me olha. Fala que eu fiquei. Rico. E se Gina tá valendo o que tu tô valendo? Alguns esportinhos, e pra quem tava chutando lata? Hoje é só pé na porta. Pra quebrada que vem nas ideias, Gina só ignora. Da quebrada que vem nas ideias Moleque bonito jamais Bonita é a nave do ano E os pedidos da minha oração Já tá tudo se concretizando Ela se diz apaixonada Apaixonada pelas notas Pelos maloca da quebra Hoje as malditas até choram Pelos maloca da quebra Hoje as malditas até choram Pelos maloca da quebra Hoje as malditas choram Pelos maloca da quebra Hoje as até choram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 Graças a Deus minha mesa tá partida e a sobremesa nem vou faltar o nada É o que me olha, fala que eu fiquei rico E se o Gina tá valendo, o que tu tô valendo? Alguns esportivo e pra quem tava chutando lata Hoje é só pé na porta Prata quebrada que vem nas ideias, Tina só ignora Prata quebrada que vem nas ideias, hoje só ignora Moleque bonito jamais, Bonita é a nave do ano E os pedidos da minha oração já tá tudo se concretizando é.